Há histórias que aparecem na parte superior, vamos já ver, que são, aparecem as bolinhas. O que é que nós podemos fazer? Podemos publicar fotos, que já podíamos, os vídeos curtos, Curtas. e agora podemos publicar os boomerangs, são... uh, e também temos agora o mão, Mãos Livres. Os Mãos Livres é que carrega no botão, ele grava o vídeo sem eu tocar em nada. Já há uma inovação uh, que já está disponível em algumas contas, que é os diretos. É possível fazer um live dentro das histórias do Instagram. Também temos o um Instagram uh, Direct, que permite enviar fotos ou vídeos,